Fala galera, tudo bem com vocês? Estou aqui na minha cozinha ó, com a minha centrífica da Juice. E, gente e galera, olha o que eu trouxe para experimentar aqui. Ó. Eu vou fazer tirar caldo de cana. Olha, trouxe cana. Será que vai dar certo? Será que eu vou conseguir extrair o caldo de cana aqui na minha Juicy? Já deixa aquele like, já deixa os comentários. É, se inscreva no canal se não for inscrito ainda e bora que bora só que aí a casca dela é muito dura gente eu não vou colocar com casca não tá eu vou descascar primeiro tirar essa parte ah, que é muito dura né não posso estragar a minha a minha centrífuga aqui e eu vou passar e vamos ver se eu vou conseguir extrair o caldo de cana já antes de eu começar já deixa nos comentários o que, que vocês acham que se vai dar certo ou se não vai dar certo Comente, comente aí galera, comente bastante O que, que vocês acham se eu vou conseguir é, Tirar o caldo de cana aqui Na minha juice que está aqui ó. Então bora, vou dar um pause Que eu vou descascar a cana aqui e já volto para mim tentar extrair o caldo Aí galera ó, Já descasquei a cana Eu acho que ninguém nunca teve <risos> Esse pensamento De tentar extrair o caldo de cana Numa adjuice hein? Eu vou ser o primeiro, acho que isso aqui é exclusivo Vou, pode, vou pesquisar, eu mesmo vou pesquisar na internet toda Acho que ninguém nunca tentou colocar uma cana no extrator de suco aqui de frutas Então bora lá para o teste, gente Já deixa like, já deixa muitos comentários Se inscreva no canal se não for inscrito, compartilha Mas comente, gente, que eu vou, vou fazer o teste aqui agora, hein E vamos ligar, hein Vai fazer um barulhinho até legal E vamos ver, vamos fazer o teste, vamos ver se vai sair o caldo aqui e um, dois, três e valendo. aí galera olha o resultado ela me comeu a cana e olha o caldo deu certo eu consegui tirar eu consegui tirar o limpinho eu consegui tirar o caldo da cana na minha juice galera olha que top é, e eu vou espremer mais eu vou encher isso aqui tá e o um vídeo rapidinho eu achei que não ia dar certo mas suco saído, deixa eu ver. Um negócio para só gelo, né? Ó, oh, para quem deixou nos comentários aí que não ia dar certo, deu super certo. Agora eu vou mostrar para vocês aqui a minha juice como que ficou. Vou desmontando aqui, ó. Ó, oh, todo o bagaço aqui, gente. Ó, olha como ficou. Ficou uma espécie de pano. Esse aqui é o bagaço sequinho, sequinho, sequinho deu super certo deixa like se inscreva no canal e se vocês quiserem gente que eu coloque alguma outra fruta alguma outra coisa meio diferente esse essa cana foi de ideia minha mesmo eu tive ideia assim, será que eu consigo tirar o caldo de cana na minha juice mas se vocês quiserem que eu passe alguma outra fruta deixa aí nos comentários coloque como desafio que eu jogo aqui para vocês beleza então eu vou, vou processar o resto da cana aqui e as outras que eu tenho lá fora também fazer o meu caldinho de cana tomar geladinho na minha juice e agradeço aí por ter assistido até o final fiquei muito feliz que deu certo não estragou a minha juice ela está intacta aqui e eu vou ficando por aqui no vídeo deixa eu terminar meu caldo de cana muito obrigado, não esqueça do seu like não esqueça aí de deixar comentários se não for inscrito no canal se inscreva e eu espero vocês no próximo vídeo continuar aqui, continuar aqui processando a cana para tirar o caldo aqui para mim na minha juice e tchau, fui, até o próximo vídeo